Para que você acesse a internet, uma complexa estrutura de cabos submarinos cortam os oceanos e ajudam a manter o mundo conectado. E eles são, digamos assim, é, aquelas, aquelas, aquele tipo de infraestrutura que transforma a internet em efetivamente uma rede mundial. E para fazer toda essa rede funcionar bem, atualmente 278 cabos submarinos estão em funcionamento. Seis deles estão em operação aqui no Brasil e outros três estão em fase de implantação. Esse processo de implantação é complexo. Inicialmente é feito um estudo da rota traçada. Após essa etapa, milhares de quilômetros de cabos são depositados no fundo do mar. Esse material é resistente, mas em geral, os trechos que ficam próximos à costa são os que mais precisam de manutenção. Como esses reparos não são simples, os cabos precisam ter redundância para evitar que o usuário do serviço fique sem internet.